Bom dia, senhores simpaticíssimos. Eu queria apenas conversar aqui rapidamente com os senhores, entendeu? Quando eu parei o canal há oito meses atrás, lá em dezembro, dia 26 de dezembro, exatamente, eu pretendia voltar com os vídeos depois, mas aí não se voltou à vontade. E aí não teve como. É sobre isso porque eu parei de gravar a eu morri simplesmente eu parei de gravar vídeos porque se passou a vontade eu não tenho eu não tava sem vontade alguma de gravar vídeo sabe como é né sabe se você não tem vontade de gravar vídeo véio. é simples aí simplesmente eu tava zero de vontade de gravar vídeo aí tipo eu tem um monte de jogo. Hollow Knight Celeste Rise of Tomb Raider. Então, tem um monte de jogo. Eu podia gravar Counter-Strike agora que eu tenho um PC novo. Mas isso. simplesmente não senti vontade alguma de gravar vídeos pro YouTube. Aí tem uma desanimada total, velho. Aí simplesmente. Aí simplesmente fui. Fui passando, foi passando, foi passando. Aí é aí isso, falei. Ah, agora eu gravo, não gravei. Aí tipo, agora eu gravo, não gravei. Agora eu gravo, agora vai, gravei. Não editei, apaguei o vídeo. É tipo isso, é simplesmente eu não. Eu sinto, não senti a vontade nenhuma de gravar vídeo. É simples, mas agora eu vou voltar. Vou voltar com o curso. Eles se o of Vou ver o que eu vou fazer. Vou gravar umas partidas aí aleatórias. Aí talvez eu bote os melhores momentos Ou não Também não vou dar dias Que eu vou postar porque né Também não sei o que eu vou fazer Não sei se eu vou votar realmente Mas eu acho que eu vou Então, obrigadão Valeu